Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, eu tô aqui para trazer mais um vídeo de Sneak Peek E fica ligado porque esse vai ser um dos mais épicos E ainda hoje tem mais um que, galera, eu posso adiantar para vocês Que vai ser muito, muito, muito louco No Sneak Peek de hoje eu vou trazer para vocês Sim, senhoras e senhores, o mais esperado de todos os Sneak Peeks Que são as novas cartas. Mas espera aí, porque dessa vez eu vou apresentar para vocês três novas cartas. Três novas cartas que são muito loucas. E vamos mostrar pra vocês aqui através de uma batalha que eu fiz contra eu mesmo. É, <risos> eu criei duas contas, uma no iPad e uma no iPhone. E fiz essa batalha louca, essa batalha bizarra, utilizando as cartas novas. Vocês já estão vendo logo de cara que tem coisas estranhas por aí. E, galera, aqui mais uma vez na batalha amigável, no nível 9, com tudo no nível de torneio, eu fiz aí uma batalha utilizando as cartas novas que eu posso mostrar. Nesse sneak peek, entre essas cartas novas são três, nós temos o espírito de fogo, a fornalha que fabrica espírito de fogo, então basicamente essa aqui que está no cantinho direito é a fornalha e ela meio que produz esses espíritos de fogo, assim como a barraca de bárbaros, a barraca de goblins, nós teremos uma nova barraca que produz espíritos de fogo, que são essas bolinhas vermelhas que vocês estão vendo aí. Essas bolinhas vermelhas, elas pulam até o oponente, vocês vão poder notar. E olha só quem que apareceu, a outra nova carta, que é os esqueletos de escudo. Mano, eu não sei o nome delas ainda, cara. <risos> Depois eu vou olhar e vou mostrar as especificações dessas cartas pra vocês. Mas até então, vamos curtir essa batalha aqui com todas as novas cartas que eu posso mostrar nesse sneak peek. Lembrando que hoje ainda tem mais um. Hoje ainda tem mais um! E galera, olha só. Temos aqui a batalha com a fornalha, com os espíritos de fogo. Então a terceira nova carta é o espírito de fogo isolado. Ele vai custar dois de elixir, como vocês estão vendo. E ele pula no adversário, ele meio que se suicida. E dá um dano muito legal. Então são dois, toda vez que você coloca são dois. A fornalha também produz dois. E olha só, eu, fui fazer, eu fiz um deck de barraca pra ficar mais interativo. E aí eu fui jogando no iPad e no, e no celular ao mesmo tempo. E aí eu ia colocando as coisas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Mas mesmo assim, parece que deu uma alteração. E eu consegui ganhar ainda, né? <risos> eu consegui ganhar a batalha com um dos lados. Mas olha só, eu quero que vocês reparem também nos esqueletos, os novos esqueletinhos. Esses esqueletos são parecidos com o Cavaleiro das Trevas. Eles têm um escudinho. E quando você ataca ele, primeiro ele perde a vida do escudo, pra depois perder a vida propriamente dita. Então ele não morre logo de cara. Ele perde toda a vida do escudo, aí ele vem com a vida cheia de novo e aí depois que você matar ele é que ele morre. Eu achei ele a carta mais versátil do, da atualização. Vocês vão poder notar que ele vai servir em praticamente qualquer baralho. O problema é que ele... Esses esqueletinhos são cartas épicas E galera, olha o tanto de bicho Que tem aqui pra vocês Caramba, moleque, tem muito Bicho na tela, eu fui colocando bastante Barraca realmente pra dar essa... esse volume De bichos aí, pra vocês verem como funciona os esqueletinhos, pra vocês verem Como funciona a fornalha, a fornalha funciona Assim como a barraca de goblins E como funciona o espírito de fogo Essa carta espírito de fogo E os, es... e os esqueletinhos Acho que já, tem... já tinha meio que vazado né? Mas enfim, dá pra vocês terem uma noção muito louca de como vai funcionar e a partir de agora os decks de barraca vão ter uma nova opção que é a barraca aí dos espíritos de fogo né então realmente uma nova dinâmica para o jogo através dessas cartas outra coisa os esqueletinhos eles são uma carta muito boa para defender então aí já vai ter totalmente estratégias novas com essas três novas cartas, já muda tudo, galera, pra vocês terem noção. E ainda hoje nós teremos mais coisas, ainda hoje nós teremos mais coisas. <risos> e olha só a quantidade de coisa, depois aqui no minuto final, a quantidade de bicho, de, de barraca, de coisas que tá aparecendo na tela, e acabou que o lado azul, né, que é esse lado aqui que eu tô mostrando pra vocês, acabou ficando com um pouco de vantagem ali no começo, porque ele quebrou uma das barracas do lado vermelho. Isso porque eu tava jogando ao mesmo tempo, jogando as barracas no mesmo lugar, mas por pequenas nas alterações que sejam, acabou ali dando uma diferença bem grande, olha a quantidade de tropa do lado azul e aí os espíritos de fogo, o interessante que além de dar um dano muito bom eles dão dano em área galera, então acaba que eles freiam muito por exemplo, hordas de monstros assim como está aqui, e olha só, o lado azul acaba chegando com o gigante na frente e o lado azul ali, no caso da conta gordinho YouTube acaba conseguindo destruir ali rapidamente a torre do lado vermelho porque a quantidade de monstros era muito grande. Essas foram as três novas cartas, mas você que quer conhecer um pouco mais sobre essas cartas, eu vou mostrar pra vocês agora, vamos lá. Vamos fazer uma coisa diferente aqui, vamos abrir esses quatro baús aqui, baús muito mais, para ver se a gente consegue ganhar uma dessas novas cartas aqui, pra vocês terem noção. Ganhamos um Bebê Dragão, ganhamos uma peca. ganhamos 55 Fornalhas, olha aí. Ganhamos também 524 Flechas, 82 Lápides, 10 Esqueletos Gigantes e 11 X-Bestas. Beleza, vamos abrir mais um, vamos abrir mais um, lembrando que eu quero ganhar as cartas novas, então a gente ganhou 55 fornalhas, vocês já viram o desenho dela aí, vamos abrir aqui, tal, tal, gigante real, foguetinho, torre inferno, valquírias, esqueletinhos, três mosqueteiras e esqueleto gigante, nada das cartas novas ainda. E pra finalizar, vamos mostrar aqui então, abrindo aqui, a gente consegue alguma das cartas novas. Não conseguimos nenhuma das cartas novas, conseguimos só aquelas fornalhas que a gente tinha mostrado pra vocês. Galera, então, por mostrar pra vocês o guarda de nível 1, que é o esqueletinho de escudo, ele vai ser desbloqueado aqui na Arena 7. Então, a partir de 2 mil troféus, você vai conseguir pegar essa carta épica, que é o guarda. E ele aqui no nível 1, vocês podem ter uma noção aí, falei que são três irmãos esqueléticos destemidos com escudos... Derrube os escudos e só sobraram três irmãos esqueléticos e destemidos. Porque realmente ele tem o um escudinho e depois que ele perde o escudo é que ele realmente morre. Ele vai custar 3 de elixir, então é 1 um de elixir por esqueleto com escudo. Eu achei assim muito, muito bom, muito barato e muito forte. Pode notar que a vida do escudo é maior que a vida dele, então depois que ele perde o escudo fica bem fácil de você matar ele. Ele vai, ser, vai, vai atingir alvos apenas terrestres. Do ataque corpo a corpo, tá escrito aí, ele vai atacar até razoavelmente rápido e ele anda também numa velocidade rápida, então ele é uma carta muito, muito foda. O Espírito de Fogo e a Fornalha de Espírito de Fogo vai ser desbloqueada aqui no Vale dos Feitiços, que é a Arena 5, então você aí, iniciante, já vai poder ter um contato com essa Fornalha de nível 1 aqui, por exemplo, que tem 700 de vida e produz espíritos de fogo de nível 3 a cada 10 segundos durante um tempo de 50 segundos então ela vai ficar quase um minuto produzindo aí dois espíritos de fogo a cada 10 segundos, o que dá um total de 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20 espíritos de fogo E o próprio espírito de fogo, que é essa bolinha de fogo que vocês já viram no, na batalha Eles são 3 espíritos de fogo Que diferente da fornalha, que são de 2 em 2, aqui são 3 em 3 Então por 2 elixir, você vai ter 3 espíritos de fogo Eles dão 80 de dano em área, então 80 vezes 3, né? Que dá um total de 240 de dano Ele anda numa velocidade muito rápida, então ele é uma tropa muito boa E o melhor, ele atinge tropas aéreas e terrestres então, contra, por exemplo, uma horda de servos, eles vão ser cartas muito boas. Só que você tem que ter bastante cuidado com eles, porque ele tem apenas 43 de vida. Então, ele tem que ter um tempinho para você esperar para ele de fato chegar lá e meio que se suicidar na tropa do oponente. Se você simplesmente colocar e aquele tempo que gasta para ele ser ativado, você pode perder seus espíritos de fogo e perder, acabar perdendo dois de elixir. Com uma bobeira, né? Enfim, essas foram as cartas novas Espero que vocês tenham curtido Vou deixar aqui rolando mais uma vez Vamos abrir esse baú aqui grátis Vamos ver aqui se a gente consegue alguma carta nova aqui no baú grátis Cartas novas no baú grátis Não conseguimos... Ó, oh, conseguimos 10 espíritos de fogo no baú grátis e beleza Vou deixar aqui vocês assistindo mais uma vez Essa batalha épica no modo acelerado Espero que vocês tenham curtido, galera Não se esqueça de deixar o seu gostei E ficar ligado no canal Porque ainda hoje tem mais um sneak peek Que é muito mais épico que esse Eu posso garantir pra vocês, beleza? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falou um grande abraço do gordinho. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ficar por dentro do canal, clica no sininho pra você receber as notificações dos vídeos. Falou um grande abraço do gordinho. Mais uma vez, eu me repetindo, eu me repito demais. <risos> e até a próxima.